Eu tô pensando aqui, foi perda de tempo até desistir Joguei meu coração, vento e bom. quem que encontrar que assuma o bem, ó, Não me responsabilizo pelo pior E todas que me relacionei, piso na foco é outro, segura a emoção, que eu não sou bobo A meta, a meta, a meta agora é um pente, tchau, pente, tchau Não vem me pedir que eu não dou moral, não, não Lembra o que nas antigas me fez, meu beijo já perdeu, passou sua vez Agora a meta é só um Foi perto de tempo até desistir Joguei meu coração, vento E quem contra que assuma o B.O. Não me responsabilizo pelo pior E todas que me relacionei Piso na bola, então eu deixei Lague de mão, meu foco é outro Segura a emoção, que eu não sou bobo I'll <laughs> D